A vida é um sonho acordado e esses sonhos contam histórias que a gente traz para a vida. Então vou contar mais uma história. Vamos chamar de meditação. Então, eu tenho feito uns processos de meditação, de interiorização, de ressignificação de coisas lá de trás. E eu tenho trabalhado muito o chakra cardíaco, porque é aqui que fica embolado um punhado de emoções e sentimentos que tem que ser limpos, porque eu quero seguir as coisas. E o coração é justamente um chakra que está intermediando as relações de energia entre o alto e o baixo, entre a matéria e o espírito. Então, os chakras superiores ou os chakras espirituais, os chakras inferiores ou chakras materiais, eles se, se entrelaçam ou se transmutam a partir do chakra do coração. O chakra do coração, então, é essencial nesse trabalho, tanto de descida da energia para manifestação na carne... Né, na matéria, quanto da subida ou elevação da matéria para a expansão do espírito ou alguma coisa assim. Dito isso, então quero contar um momento que eu tenho, um lugar que, que eu acabei chegando, que eu estou chamando de lugar, não lugar, porque é muito interessante. Nesse trabalho todo com, com chakra cardíaco, uma das vezes eu vi como se fosse um cofre, né, em que eu abri a porta e lá dentro cheio de tesouros. Bom, como é que eu acesso isso? Como é que eu acesso esses tesouros? E como é que eu tiro isso tudo de dentro do cofre? Porque esse é o meu momento. Né? Num vídeo anterior eu conto da história das energias, né? como é que eu percebo isso e como é que que foi o processo da cúpula, né? ou da redoma de energia que eu criei em volta de mim quando eu era criança. Dá uma olhadinha no... no num vídeo aí atrás. Se eu lembrar, eu coloco o card. E aí, né, com essa história toda, recentemente eu tenho chegado num lugar... Como é que eu vou... Por que, que é lugar, não lugar? Porque é um lugar, né? Eu chego lá nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu olho em volta não tem nada, não, não tem referência. É um lugar calmo, sossegado, pacífico, tranquilo, mas onde não existem sons, não existem cores, não existem formas. É, é como se fosse um vazio, mas esse vazio tá, tá, ele de alguma maneira está pleno, mesmo eu não percebendo nada nem ninguém por ali. A não ser uma coisa que eu percebo, que está bem na minha frente, que é um, um, uma pedra, eu vou dar uma pausa, vou buscar uma pedrinha que parece, espera aí. Velhinho, a gente dá uma corridinha. Já fica meio sem fôlego. Uma pedrinha é mais ou menos assim. Os dedos estão tudo amarelo porque eu estou trabalhando com cúrcuma. Estou colhendo o açafrão da terra aqui. E estou processando ele. Então, olha só. Uma pedrinha. Parecida com essa aqui. Ou parecida com essa aqui. Então... O que, que funciona? Ela fica bem na minha frente e eu sinto que é, é, é como se fosse uma lousa, sabe, dessas de, de escola mais antigas. Então, é uma pedra onde se escreve, mas eu não consigo escrever nela. Ao mesmo tempo, ela me dá a ideia de que é, é uma pedra que está fechando uma passagem, como se fosse o antigo cofre que agora... É uma pedra fechando uma passagem. Essa passagem vai dar em algum lugar que eu não sei qual é. Eu tento remover a pedra, mas não consigo. E ao mesmo tempo eu estou ali, eu estou quieto e parece que vem ensinamento de algum lugar. É como se eu estivesse numa sala de aula. Uma escola qualquer, em um lugar não lugar. É legal? Né? E eu faço uma analogia disso daqui, numa das vezes me pareceu que isso daqui é como é, aquela pedra que a gente vê na Bíblia, ou, ou lê na Bíblia, que fechou o túmulo do, do Cristo, de Jesus. Quando ele foi enterrado, fecharam o, o sepulcro com uma pedra, uma pedra arredondada. Essa pedra fechando o sepulcro, ela simboliza o fechamento de uma passagem do reino material para o reino espiritual. Essa é a leitura que eu estou fazendo lá da Bíblia. E talvez seja a mesma leitura que eu possa fazer aqui comigo. Então, se for essa analogia, essa pedra está fechando a passagem para o mundo espiritual. Não quer dizer que eu vou morrer, mas num certo sentido, sim. Né? Porque aí, eventualmente, eu terei acesso a esse outro reino, a esse outro lugar. O que será que tem lá? Curioso, né? Mas legal, eu estou nesse lugar, então é, é um lugar que existe. Se existe para mim, deve existir para todo mundo. E talvez o pessoal fale desse lugar quando fala é, das escolas espirituais, ou não sei. Mas eu achei legal contar. É, se isso tiver desdobramentos, eu volto a contar. Legal? E olha só, faz o seguinte. É, veja no descritivo. A gente precisa da ajuda de vocês. Para manter o canal, entre outras coisas, tem lá um e-book, um curso que nós lançamos para o cuidado das águas de uma casa. Os esgotos que saem da casa, você tratar essas águas, recuperar as águas e nutrientes na produção de alimentos, na formação de um jardim, na formação de um pequeno lago. Dá uma olhada lá e não se esquece, se inscreve no canal, dá um joinha, um like, um gostei. Forte abraço! Música